Ó, oh, sabendo tá que ela arma tanto um pedação, dá pra virar mais? Oh, estamos aqui, ó. Oh, aleluia! Solta aí, é sim. Sim. Sim. Solta aí da visão! Cadê o Danilo? Danilo! Vem! Danilo! Solta aí que a é gente é é não tem medo não. Oxe, é né? É Senta ter... aí, Danilo. Compartilha aí, o pessoal Certa que está entrando aí, aí ó. Cê entra aí, compartilha aí, deixa seu comentário. Glória, Glória. você só fogo puro. Então, é. Eu falei ontem, estava comentando pro o Falei para ele assim: Danilo, se eu te falar que João Batista, ele tá fora do reino de Deus. Olha, é forte, né? E a gente fala isso daí e causa um, um, um certo choque né, nas pessoas. Porque a ideia que a gente tem da Bíblia é que dos personagens bíblicos são de que são homens perfeitos. Né, mas Tiago ele diz sobre Elias, ele vai dizer, Elias era sujeito né, às mesmas paixões que nós, mas orou incessantemente para que não chovesse. Então assim, a gente tem sempre que olhar para a Bíblia como um olhar humano porque a Bíblia não só aponta os, os, os feitos é, perfeitos de homens imperfeitos ela também aponta os feitos imperfeitos né? então se você for estudar a história de João Batista, você vai ver que João Batista foi um homem, um profeta muito usado por Deus, mas cometeu alguns erros como todo ser humano comete, e foi esses erros que ele cometeu, que deixou ele longe, fora do reino de Deus o próprio Jesus vai dizer assim ó, no reino de Deus Ele vai dizer assim, ó, nascido de mulher maior que João não tem. E ele não tá falando de um grau de espiritualidade, ele tá falando de um grau de ministério. Ele está falando assim, ó, maior do que a responsabilidade que João carregou, ninguém tem. O que que era? De preparar o caminho. Para o caminho. Ele tá falando sobre responsabilidade ministerial, ele está falando maior que João, nascido de mulher, não tem, nunca haverá. Mas no reino de Deus, o menor é maior que ele. O que, que é isso? Tá fora Davi, quais, quais são os erros? Vamos, vamos, vamos começar a pontuar aqui Você tá cabendo aí? Pega lá Vocês vão acompanhando Ó, oh, o pessoal tá entrando aí, ó Adriano O pessoal tá entrando aí, ó O Cleito O pessoal tá entrando O negócio vai pegar fogo, viu? Vai pegar fogo, hein? Você sabia dessa? Não, nome? não sabia. Essa é nova. Tá fora, mano. Pessoal, ó. o áudio tá beleza aí? Você fala aí. você ser comentário se o áudio tá beleza aí, Adriano? Pra gente tá sabendo aí, se aproximar mais aí, se tá muito longe. Tudo Teste. Passa lá. Rebível, rapaz. Aqui. Meu Deus do céu. Agora. Essa, essa tua linguagem é um pouco meia. Dá uma comérquinha, ela pra essa Deu aí. Abra aí, o Evangelho de João, capítulo 1º. Chega, deu fome! <risos> deu fome! <risos> Primeiro João, o Evangelho de João. Né? Evangelho? É o Evangelho. Capítulo? Primeiro. capítulo 1 Capítulo 1 Vamos que vamos, vamos aprender aqui. <risos> Eita, João primeiro, vamos ver a partir do verso 19, 19. 19. Hum. Ó, ó, ó, Olha o que está escrito ó. Ó. Aí piga, João Batista repete, repete o seu testemunho Este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém Sacerdotes e Levita Para perguntar quem és tu? O verso 20, olha que o João vai dizer. ó. Ele confessou e não negou. Espera aí. Você só confessa aquilo que tem possibilidade de você ser. João já começa confessando. O que, que ele confessa? Eu não sou o Cristo. Que Cristo? Daniel profetiza. Em Daniel capítulo 9, verso 25, Daniel profetiza sobre o Cristo que viria. Então ele confessa dizendo, eu não sou Cristo Então lhe perguntaram, verso 21 Quem és, pois? És tu Elias? Que Elias? Malaquias 4, verso 5 A Bíblia diz que nos últimos dias viria o espírito de Elias Então o povo está querendo saber, quem que é? Quem que és tu? És tu o Cristo? Não sou o Cristo És tu Elias? Não sou Elias Aí ele vai dizer, ó Não sou És tu um profeta? Respondeu ele, não que profeta? Está lá em Deuteronômio, capítulo 18. Moisés profetizou sobre um profeta que viria, sobre a nação, e esse profeta viria da parte de Deus. Ele está dizendo, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, Elias e não sou profeta. Ele vai perguntar, então que, quem és tu? O que dizes de tu mesmo? Aí ele vai responder no verso 23. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto endireitarei o caminho. Olha só que interessante. Eu sou a voz do que clama. Não é a voz que clama. Ele ecoa uma voz que clama. Então ele é eco. Ele não é a voz que clama. Ele é a voz do que clama. Tem alguém clamando. Tem alguém clamando. Então ele está repetindo o que alguém está clamando. Aí ele vai continuar dizendo. Porque Isaías profetizou a respeito disso. No capítulo 40. Ele vai dizer, ó, vai vir um aí que vai ser a voz do que clama no deserto. Deixa eu pegar meu óculos. Pega aí que você vai seguir me acompanhando. É muita coisa, vai. Tá belezinha aí, Adriano? Adriano falou que tá assim. Ó, olha só aqui, ó. Aí o verso 24 vai dizer, ó, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Então quem foi enviado? Os fariseus. Porque eles queriam pegar João, porque João estava fazendo algo que na cultura judaica Ele não podia fazer O que, que é o batismo? João está batizando E o povo quer saber Por que, que você batiza? Oh, eles vão dizer Por que, que você batiza? Oh, perguntaram então Por que batizas se não és o Cristo? Se não és Elias? E nem o profeta? Por que, que você batiza? Você já parou para perguntar por que, que João batizava? Não. Tem gente que vai dizer assim, ó, João batizava para arrependimento de pecado. Só que se fosse assim, Jesus não era batizado. Jesus não tinha pecado. O próprio João vai revelar o porquê que ele batiza. Eles estão perguntando, então eu queria saber, por que, que você batiza? Se você não é o Cristo, se você não é o Elias, e se você não é o profeta, por que, que você batiza? Olha a resposta de João, olha o que ele vai dizer no verso 26. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós, aonde Jesus estava? No meio do povo. Olha o que ele vai dizer. Está quem vocês não conhecem. E ele não está falando de Jesus, ele está falando do Cristo. Porque Jesus era conhecido pelo povo. O filho de Maria era conhecido pelo, pelo povo. Mas o Cristo era um segredo que havia de ser revelado para o povo. O próprio João vai dizer, eu não conheço. O próprio João vai dizer, eu não conheço. Olha, olha só, olha que interessante. Ó. Então ele conhecia Jesus, não conhecia mas não conhecia o Cristo, Cristo. Porque Jesus era primo dele, não era? Era primo. E João, ele vai dizer assim, ele tem primazia porque é antes de mim. Ele não está falando de Jesus, porque Jesus é seis meses mais novo que mas... João. E João conhece Jesus ou primo, mas não conhece Jesus o Cristo. Porque não foi revelado a ele ainda. Forte. E eles estão perguntando, por que, que você batiza então? Aí ele está dizendo, no meio de vós há um que vós não conhece, ele vai vir, eu batizo com água, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Ele vai dizer, eu não sou digno de desatar as sandálias. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Estas coisas passavam em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Agora o verso 29. Isso aqui foi o primeiro dia, né? Vamos para o segundo dia agora. No segundo dia, no dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é aqui que Cristo é revelado. Só que a expressão que me chama a atenção é que ele vê Jesus que vinha para ele. Então não foi João que achou Jesus, foi Jesus que revelou quem ele era para João? E o que, que a gente aprende com isso? Que se Deus não revelar quem ele é para mim, eu nunca vou saber quem ele é. Eu só conheço de Deus o quanto ele me deixa conhecer dele. O quanto ele se revela. Mesmo. Jesus vinha para ele, olha que forte isso daí. Se Jesus não toma a iniciativa de ir, João nunca tinha descobrido quem era o Cristo. Porque é sempre parte de Deus a vontade de se revelar ao homem. Nunca parte do homem. É forte Sempre vai partir de Deus a vontade. Por isso que Jesus vai dizer, eu não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E o próprio João, o João, o João evangelista, o João que escreve as epístolas, ele vai dizer assim, ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. primeiro. Então sempre parte de Deus. O primeiro passo sempre parte de Deus. E Jesus vinha para ele, grava essa expressão que Marcos hoje é. Qual que é a primeira expressão que ele usa quando ele vê Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Grava isso. Que tira o pecado do mundo. Aí ele vai dizer aqui, ó. Olha só, no verso 30. É, é, é este a favor de quem eu vos disse. Após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia. É João que está dizendo, eu mesmo não conhecia. Mas a fim... Olha isso aqui, está aqui o um segredo. A fim de que ele fosse manifestado a Israel, vinha eu, por isso, batizando com água. Então ele batizava... Para revelar quem era o Cristo. Porque o Messias, se você for estudar a palavra Messias, na etimologia, é tirado das águas. É por isso que você só vai ver duas perseguições na Bíblia contra as crianças. É na época quando Moisés nasce E na época que Jesus vai nascer Por quê? Porque a palavra Moisés e Messias Vem da mesma etimologia Tirada das águas O próprio Satanás achou que Moisés era o Messias E que, qual é o segredo aqui? Por que, que João batiza? Porque ele precisava revelar Para o povo Quem era Cristo porque ele mesmo vai dizer, nós vamos ver aqui. Ele vai dizer assim, ó. Porque aquele que me enviou me disse, vai batizando. E sobre aquele que você vê desceu o Espírito e repousar sobre é este. Então era um sinal para revelar quem o é Cristo. Era mais ou menos assim. Ele pegava um e batizava. O Espírito não desceu a voz, não é, por, não é você, vem aqui outro. Ele batizava, não é, até encontrar o Cristo. Por isso que ele vai dizer, por isso veio eu. Batizando com água. para revelar para o povo quem era Cristo. Na realidade ele vinha tentando, tentando na Ele né? Tô... <risos> ele mesmo não conhecia. Parece aquele filme lá, não sei se é aquele filme do, do, do, do, do rei Arthur. Da espada, é. aí, o Arthur. povo tem. Que tá? é todo verdade. mundo É Todo mundo hino não é esse. Quem tirar é o. É, o, é isso. É mais ou menos nessa linha. Era essa linha. Ele precisava batizar porque era um sinal para o povo. Então, no começo do ministério, isso aqui é muito importante entender. João começa bem. O João está cumprindo aquilo que foi mandado. Ele está cumprindo a função dele. Qual era a função dele? Revelar para o povo quem era o Cristo. Ele era o precursor de Jesus, o próprio Cristo. Ele vai dizer, eu me direitarei o caminho para aquele que vem após mim. Que ele é maior do que eu. Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó, no terceiro dia, a gente eu, não, eu gravo no terceiro dia não, não no segundo dia ainda. No verso 32, ó, João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, ele está dizendo de novo, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre qual verdes descer e repousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Por isso eu de fato tenho visto e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Só que olha, olha, vamos, olha como é que vai continuar a história, Marcos Rogério. No dia seguinte, o terceiro dia. No dia seguinte estava João outra vez, verso 35, em companhia dos dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar por ele, disse, eis o Cordeiro de Deus. Aqui a gente já vai começar a perceber algumas coisas diferentes. No segundo dia, Cristo vem para ele. Só que no terceiro, Cristo passa por ele. Porque era um convite de Cristo dizendo, agora que eu me revelei, você me segue. No, no, ó, observe, a primeira expressão que João usa Quando ele vê Jesus Eis o cordeiro de Deus. No segundo dia No segundo dia No, no, terceiro verso, dia. no verso 29 ó, no, no seguinte dia viu João Jesus que vinha para ele Só que depois Jesus não vem mais para ele Jesus passa por ele Porque era Jesus dizendo Eu primeiro me revelei a você Agora você me segue Essa expressão Segundo dia, dia seguinte, ela é escatológica. Cara. Escatológica. Segundo dia, dois mil anos. Terceiro dia. Oséias vai dizer assim, ó. Oséias é 6, você vê lá, quer ver? Olha só o que Oséias é 6 diz sobre isso daí. Oséias é no capítulo 6. Oséias 6. Olha o que está escrito Vinde e tornemos para o Senhor Porque ele nos despedaçou e nos sarará Fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará E ao terceiro dia nos levantará E viveremos diante de Deus Dois dias, dois mil anos depois, terceiro, dia. terceiro dia O terceiro dia Jesus não vem para ele Jesus passa por ele Porque eu falei que sempre parte de Deus a iniciativa de se relacionar com o homem, mas depois, uma vez que ele se revelou a mim, eu tenho que seguir. É por isso que ele vai dizer assim: todos vós que estáis cansados, vinde a mim. É um convite para salvação. Só que quando, uma vez que eu sou salvo, eu entro na, na, na, na, na, na graça de Cristo, eu tomo posse dessa graça e sou salvo por Cristo, agora eu tenho que entrar no Reino. Isso. É por isso que Jesus vai dizer para o discípulo, aquele que quer vir após mim, ah, agora o negócio mudou, vai ter que negar a si mesmo. Tomar a sua, agora não é troca, você não vai pegar o junto, que é pesado e dar para mim, eu vou te dar o leve, não. Agora você vai assumir a respon que é responsabilidade. É esse é o maior problema que a gente enfrenta nos dias de hoje, dentro das igrejas. Vou polemizar, vou polemizar, deixa eu vai. polemizar Vai. Então essa conversa De que eu estou buscando a salvação Não existe? Não existe Só busca a salvação quem me assalve Quem me <risos> então, então se você está buscando a salvação Quem é seu salvador? Você mesmo Você mesmo, você mesmo. Se você está buscando a sua salvação Você é seu salvador Agora se você já achou o salvador É isso? Aleluia! Então você não a salvação ela é algo que foi dado a salvação ele te salvou ele te salvou Você nem queria saber dele é por isso que João então Paulo. então essa conversa assim, vamos te polarizar então vamos quebrar com a crente assim você que dá o primeiro passo nunca ele já você nunca dá o primeiro passo tudo que a gente faz é após após o que ele sabe dizer assim meu irmão ó, quando você dá um, um primeiro passo para Deus, Deus ele vai isso então não existe não existe Tô polarizando <risos> negócio Não existe É por isso que você vê que Jesus Vem para João É Jesus que se revela Ele fala que o verbo ele se fez carne E tabernáculo Ele habitou entre os homens Partiu de Deus A iniciativa de vir para a terra De habitar com o homem Você vê que Falando de reino Se você ler Apocalipse no capítulo 21 você vê assim que João escreve que Deus desce para habitar entre os homens. Não é o homem que sobe para habitar com Deus. Opa. É o Deus que desce para habitar com o homem. Deixa eu polemizar. <risos> o cara que cheio da hora ali. Vamos polemizar. Espera aí. Você falou que Deus desce para habitar com os homens. Só que Nimrod queria subir. Princípio Babilônico. Nimrod queria construir uma torre. Ele não queria construir. Ele não queria chegar no inferno. Senão ele ia construir uma cisterna. Ele quer chegar, chegar no céu. céu. Então ele chamou. Então essa mensagem, vamos polemizar. Então essa mensagem, da gente querer subir. É é que... Não é Deus, que é Deus que desce? É Deus que desce. Desde o princípio, é Deus que desce É Deus que, não, que desce. É? Quem enrode quer salvar guardar todo mundo. Vamos nos salvar do mundo. Não é? É isso. Vamos ficar salvo do mundo. E Jesus falou que eu vos envio ao mundo. Então é Deus descendo Então, por isso que a oração do Pai Nosso é você Vem, vem a vi. nós o teu reino Não é eu ir Não é eu ir, é ele vir é ah, é é. Então, ó, se você olhar A pergunta do escriba O que eu faço para herdar a vida eterna Jesus diz assim A vida eterna é Um homem descia Não é um homem se subia Porque a salvação ah, é, o que é eterno é uma descida, onde você desce para salvar quem está à beira do caminho. É, é verdade. É o que Jesus fez. Então não é o subir, é o descer? É o descer. Ah, é por isso que ele mesmo sendo Deus, desceu. Desceu. Filipenses capítulo 10. Ah, Deus, ah tá. Entendi. Vamos lá. Deus, desceu. Mas vamos lá, vamos lá. Você está entendendo que João agora. Por que que Jesus passa também? Eu estou inventando o um negócio. <risos> Por que, que Jesus passa por ele? Porque o ministério dele tinha que se fundar. Qual qualquer era o ministério dele? Revelar quem era o Cristo. Uma vez que ele revelou o Cristo, não tem mais para que batizar. É ou não é verdade? É, é, se o batismo é para revelar o Cristo, se o Cristo foi revelado, acabou o batismo. Opa! Então, Vamos polemizar o um negócio. Então, pressão. O propósito era batizar para revelar o Cristo. Aí, às vezes, assim, Deus te dá um propósito para revelar o Cristo. Aí, de repente, você acabou de revelar, você continua fazendo no automático. É aí que você Por costume. O Por costume. Você sai do propósito. Ah, mas foi Deus que mandou fazer. Mandou você fazer até ali. Agora você não faz mais. Tipo assim, ó. Abraão, me dá seu filho. Aí, mata ele. Só que Abraão ouviu Deus dizer, não mata a criança. Se Abraão não continua ouvindo Deus, ele mata a próxima geração. Verdade. Então, qual é o nosso problema? Nós ouvimos uma revelação lá atrás e paramos de ouvir Deus. Porque uma revelação que serviu viu para um tempo, dentro de um tempo, para um propósito. Agora Deus fala assim, para de fazer isso, você está matando a próxima geração. E a gente está matando, porque paramos de ouvir Deus. A gente está tão preocupado em falar de Deus Sem ouvir o que Deus está falando Que a preocupação hoje É falar de Deus Mas a gente nem ouve o que Deus está falando E quem não ouve nunca está Você vê que o problema na, na, na geração de Samuel Não era Deus falar Era o povo ouvido, O povo ouvir Ninguém mais dava ouvir para a voz de Deus. Aí o menino ouviu Deus falar, a história mudou. mudou. Porque o segredo não está em eu falar, mas em eu ouvir o que Deus está falando. Então, peraí, vou polemizar. Se o segredo não está em eu falar, está em eu ouvir, então a oração é de eu ouvir, onde eu não vou falar. A oração você não vai é para revelar, tanto é que o próprio Jesus ele vai ensinar. Vosso Pai... Já sabe o que você vai pedir. Antes de você falar, o salmista vai dizer o salmo 39. Antes que haja palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Então, para que eu oro? Não é para revelar a Deus as minhas necessidades, mas é para ouvir de Deus qual é a solução que eu preciso resolver aqui agora. Isso, eu creio. É por isso que Jesus ele diz assim, ó. Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, ó. Quando orares, entra no teu quarto, Fecha a porta. O teu pai que está em secreto te vê, mas peraí, oração não é diálogo? Não é? Eu falo, Deus ouve? Então por que, que Jesus diz, que teu pai é que te ouve, teu pai é que te vê e não teu pai que te ouve? Opa, isso é forte, repete, repete, repete. Por que, que não, Jesus... repete, se, se é forte. Se oração é diálogo, por que, que Jesus está ensinando para os discípulos? quando você entrar no secreto, o teu pai te vê ali, ele vai te recompensar não tem nada a ver com falar. não tem nada a ver com falar porque se fosse falar ele ia dizer assim, o teu pai te ouve não teu pai que te vê porque Deus não quer te ouvir falando ele quer te ver orando você está entendendo? Né? é igual ao sacrifício não, não repete isso aí <risos> repete que é forte é forte esse negócio repete repete Deus ele não quer te ouvir orando ele quer te ver orando ele quer te ver num lugar de comunhão e intimidade. Qual foi a oração que foi atendida? Quando o Ana orou. Quando ela falou, ou quando ela se colocou no lugar de intimidade, dizendo: Deus, cumpre em mim o teu propósito. Eu sempre digo uma frase: Não é Ana que precisa de um filho, mas é Deus que precisa de um profeta. Quando ela entendeu isso, Deus falou: Agora eu te dou. Então, peraí. Então, por exemplo, então, o segredo da oração é entender o que Deus quer, é eu o propósito de Deus. Então existe uma oração que Deus quer ouvir. E se eu não oro que Deus quer ouvir, esquece, esquece. Então, tô então, quando isso, eu acho só uma, uma maneira de orar o que Deus quer ouvir, quando eu entro no secreto. No secreto, é no secreto. E tem dois lugares. Tem um lugar secreto e o um lugar de refúgio. Qual é o lugar de refúgio? A minha alma me leva. Tem muita gente que ela vai orar e ela expressa a Deus o sentimento da alma e não do Espírito. Porque ali não é lugar secreto, ali é lugar de refúgio. Ela vai vomitar os problemas ela dela. Ela vai, vai, vai jogar em Deus a angústia da alma dela. E Quem levou ela ali a alma dela? Agora, qual que é o lugar secreto? É quando o meu Espírito leva. Porque eu vou entender o propósito de Deus. É por isso que de um lugar secreto. Mas vamos lá. É um lugar secreto dentro do secreto. Sabia? Porque é dentro da casa, no quarto. E dentro desse quarto é o secreto. É quase é, que é como se você entrasse no quarto e alguém falasse assim, ó. Existe uma passagem secreta nesse quarto. Escuta. Não é fácil achar uma passagem secreta dentro de um quarto. É por isso que eu, eu acredito assim. Que quando você está lá com Deus, você pode ter pressa, é Porque você está procurando um lugar secreto. Só que além dele estar tá secreto, Deus está oculto. Tá oculto. Então vai ser um secreto e o um outro oculto. oculto. E aí não é você que vê. Não, ele te vê. Ele te vê. E detalhe, você, eu, eu, eu, você eu vou falar. Besteira, e ele te paga. paga. <risos> ele te paga. Ele te paga. paga. É Jesus paga. falou? Paga. Ele te paga. O que ele paga, eu não sei. Ele te paga. Te recompensa mas ó, voltando para João aqui, senão a gente perde ah. errado no terceiro dia Jesus passa a expressão muda porque qual foi a primeira expressão que ele usou eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora é só cordeiro de Deus ele diz eis o cordeiro de Deus só que Por como quê? eu disse nós vamos entender vamos lá. lá na frente nós vamos entender por que, que ele falou isso? Ou, ou, ou melhor dizendo. Por que, que João não entendeu que o tempo dele tinha se findado ministerialmente? E esse é o nosso problema, como você disse. É quando Deus fala, ó, eu projetei você até aqui. E a gente não respeita o limite de Deus e ultrapassa, É onde a gente começa a cair. Foi onde João começou a cair. Tanto é que Jesus teve que se retirar de Betânia e pagar o leio. E não foi opcional. Porque Jesus não podia começar a operar o seu ministério ali onde João batizava. Porque se Jesus se levanta dizendo, eu sou o filho de Deus, ele era apedrejado. Falso profeta. Porque se você disse ser o filho de Deus, o que João está batizando ainda? E se tem uma coisa que Jesus não faz é dividir espaço. Dividir não, disputar espaço. Quando eu não dou espaço para Jesus operar, ele se retira. Aí ele vai para Galiléia. Onde ele vai ganhar não é Não ganha nada a Galiléia. Vamos, polarizar, vamos polarizar. Então é o seguinte: então Deus não precisa de tempo. Não precisa de tempo. Precisa de espaço. de espaço. De espaço. Se eu der espaço para ele, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai cumprir os propósitos dele. É o que ele tava dizendo para João. João. Se eu falar para você que João precisava ter perdido a cabeça, Olha, agora... ele só precisava ter seguido Jesus. Tem muita gente perdendo a cabeça porque não entendeu que o tempo dela já foi. Tem muita gente descabeçada. Jesus só vai começar o ministério quando ele ouve dizer João tá preso. Não, volta aí, repete esse negócio, esse negócio repete, repete. João, o negócio tem que repetir, repete, o amigo, repete. João não precisava ter perdido a cabeça. Ele só perde a cabeça porque ele não entendeu que o tempo dele tinha se findado. Então tem muita gente perdendo a cabeça Porque ele não entendeu que o propósito de Deus na vida dele Até naquele momento Era com ele, agora é com Jesus Pai, Vamos polemizar um pouquinho, vamos um pouquinho. Cabeça na Bíblia Fala de autoridade, autoridade. autoridade Corpo na Bíblia, além de ser a igreja É mulher, cabeça, de solidário é marido Então tem muita cabeça Rolando por quem não entendeu o propósito está em Jesus. Jesus você já viu aquelas pessoas que até certo ponto Deus permite ela ir dali para frente, falando de família dali para frente agora é com Deus agora você vai deixar na mão de Deus até você carregou com Deus agora é... só que ela continua fazendo, se esforçando para resolver e você só vê que as coisas vão de mal ou pior não? e você vê uma coisa quando a, a Salomé Dança que o, o Herodes O Herodes fala assim, pede deve, você, mede, quiser, você quiser Ela fala assim para a de que do peço, ela diz, eu quero a cabeça Isso. de João Batista. Só que nesse, nessa caminhada para chegar lá, ela fala assim, eu quero a cabeça no prato. No prato. Ou numa bandeja. bandeja. Só que bandeja é instrumento de serviço. Então estão colocando cabeça na bandeja, servindo cabeça. Sem a, des... sem a conexão do corpo, corpo e sem o comando do Céu. Uhum. Então tem muita gente que está que servindo Jesus com a cabeça, que tá, tá não está ligado com o corpo que é a igreja e não está no comando divino. Eu sirvo Jesus, mas você está ligado com quem? Verdade. Você está ligado de que corpo? Eu sirvo Jesus, mas você está na... tá com o corpo? Não, sem o comando do Céu, servindo Jesus. A abandoneia. A abandoneia. É por isso que Jesus se retira. Quando Jesus não encontra espaço, ele se retira. sabe que agora nós vamos um pouco. Vai lá para João capítulo 3. O capítulo 3. Verso 25. O negócio tá é começar a ficar. O negócio está é. ficando quente aqui, Júlio. Tem, tem Júlio. Jeito, tem gente perguntando do que é que eu não estou falando. Estou só aprendendo. Fala, Danilo. <risos> Danilo. vai falar daqui a pouco. <risos> estou só aprendendo, irmão. Danilo está falando glória aí. Glória a Deus. João capítulo 3, verso 25. Olha o que está escrito: Ora, entre os discípulos de João e um judeu, sucedeu uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e disseram: Mestre, olha, olha só, olha a conversa, Mestre, aquele aquele que está adiante, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos têm ido ter com ele. Sabe o que é isso aqui? Hum. O povo está fermentando João. Espírito de contenda, De fermentação É por isso que Jesus vai dizer Acautelaio é com o fermento dos fariseus Vai falando que eu vou achar uma passagem boa também para isso aí Por quê? Qual que, qual que é, o que está que acontecendo aqui? O povo está chegando diante de João e está dizendo assim Senhor, aquele que o Senhor batizou e deu testemunho dele Ele está batizando e todo o povo tem ido ter com ele A reputação dele tem sido maior que a tua só que isso aqui é uma mentira Porque se você ler no Evangelho de João capítulo 4 Olha o que diz aqui ó. ó, Capítulo 4 verso 1 Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava Mais discípulos que João Se bem que Jesus mesmo não batizava E sim os seus discípulos Jesus não batizava, não batizava. Só que o povo está dizendo que Jesus está batizando Sabe o que é mais triste? É que o fermento pega em João ele é fermentado. Você está falando aí? Oh, segura aí. Segura ah. Você vai polemizar. Vamos polemizar. Ó. <risos> oh, lá em Gênesis 13, diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Porque, ó, oh, quem habitava lá? Habitava dois povos. Os cananeus e os Espírito de comércio. E o interessante é que quem está brigando aqui não é as ovelhas. É São os pastores. pastores que estão brigando. Por causa do comércio, há uma competição. E comércio aqui é iniquidade. É o mesmo comércio, de dizer que é o 28, que encheu o coração de o luz aqui céu. E o que é comércio? É quando o meu suposto certo me dá direito a alguma coisa. Ah, como eu estou fazendo certo, eu tenho direito a isso. Nossa. Meu Deus. Como, que eu tô, como eu estou fazendo certo, eu, e aí Jesus chama isso de iniquidade. Você fosse perfeito até que se achou comércio no seu processo. Ele falou assim, ó, como que eu estou fazendo certo, então eu posso ser como Deus, um trono acima dele. Iniquidade. O meu suposto certo me dá iniquidade. direito, isso é iniquidade porque a igreja não foi chamada para pegar um direito adquirido, mas para praticar justiça. Forte. Continua. E é isso que está acontecendo. O povo fermenta João, dizendo, ó aquele que, tem, que o Senhor deu testemunho, ele está batizando mais que o Senhor. E o povo tem que ter com ele. Sabe o que é mais ou menos aqui? A igreja de Jesus está mais lotada que a sua acontecer alguma coisa, e o problema é que João é fermentado que olha, olha o que João vai dizer olha aqui no verso 20, 27, respondeu-lhe João, olha isso aqui é muito forte o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado aí peraí aí quando ele viu Jesus a primeira vez o Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo depois ele diz, eis o Cordeiro de, de Deus. Deus, agora é homem Foi declinando Foi caindo Agora não é mais cordeiro de Deus Agora é homem Foi fermentado Aí ele vai piorar a situação Ele vai dizer assim, olha Vós mesmo sois do Que eu vos disse, que não sou Cristo Mas fui enviado como seu precursor Olha o que ele vai dizer isso aqui é muito forte. Olha o 29. O que tem a noiva, olha a alegoria que ele vai fazer. É o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regogiza ou se alegra por causa da sua voz, por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. É aqui que João perde o reino. Porque ele está dizendo assim ó, O que tem o um noivo A noiva é o um noivo Só que o amigo do noivo Ele ouve a sua voz E ele se alegra. Isso já é o suficiente para mim Sabe o que ele está dizendo? Para mim basta ser amigo Só que tem um problema Jesus não veio buscar amigo Ele veio buscar uma noiva E João está dizendo Para mim basta ser amigo Olha o que ele vai continuar dizendo no verso de 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Tudo que a gente canta vira doutrina. É, isso. Vamos lá, vamos utilizar. Tudo que a gente canta vira doutrina. Virou. Quem nunca é. cantou é. que ele cresça e eu diminua? É, Só que tudo. isso aqui não é evangelho. Porque o evangelho não é ele cresça e eu diminua, é eu morra para ele, ele viver em mim. Isso. Jesus nunca vem dizer assim, Olha, é necessário que eu diminua para que vocês cresçam ou que vocês diminuam para que eu cresça. Jesus falou assim, eu vou morrer para vocês viverem. Porque se você diminui, você vai voltar a crescer. Voltar a crescer. E aí é tem muita gente que no começo ele diminui. diminui. Já viu que tem gente que no começo ele diminui? Mas... Ele não cobra no começo, diminui. <risos> ele cobra no começo? Não. Não, ele diminui. Ele é, ele é humilde com todo mundo. Um rapaz, ele paga até passar dele pra ele, ir, <risos> ele paga até ajudar Mas depois que ele cresce, É ele cresce. Quer crescer? Ele cresce tanto que você não consegue nem pegar fruto da árvore dele. Não mesmo. É verdade. Ele fica tão alto que você fala assim, como eu queria comer um fruto lá, como eu não consigo? É muito alto. Muito alto, ele fica tão alto. Né? Então tem que morrer. Esse é o evangelho. O evangelho não é eu diminuir para Cristo crescer, eu morri. Cristo em... é eu morrer. Cristo nasceu em mim. E esse versículo 31 aqui. Oi, Mas... oh, dona Carmita, Pai do Senhor Jesus Eu quero só explicar Irmão, aqui Marque, eu tô só aprendendo viu? <risos> Vai. Danilo não quer falar nada Danilo <risos> Mas, Mas, tá o Davi aqui. Eu só quero explicar isso aqui hum. O que acontece As pessoas às vezes começam um erro De interpretação Quando Jesus João faz essa alegoria Muitas pessoas falam que ele está se direcionando ao Espírito Santo como amigo do noivo mas se você lê o contexto nenhuma da está falando do Espírito Santo então se lê o contexto João está falando de Deus está falando de Jesus e está falando do povo então quando ele faz a alegoria ele se coloca na posição de amigo dizendo, a minha alegria já está completa em que? em ser amigo só que Jesus não veio buscar amigo. Jesus veio buscar uma noiva, que é viado lá em Mateus 24 se não me engano, se não for 24 é ou 22. Mateus capítulo de número 22, 22, 22. 22. Tá, vamos entender agora o que foi que João fez. 22 qual? 22 verso 1. Ó, a parábola das mudas de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo o reino dos céus é semelhante. O que é semelhante? O reino. Então Jesus está falando de reino. Jesus não está falando de salvação, Jesus está falando de reino. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar e convidar todos para Budas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, o que é isso aqui? É os profetas, é o povo que era enviado para anunciar sobre o Cristo que viria. Eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados, Eis que já preparei o meu banquete, os bois e cervados já foram abatidos e tudo está pronto vinde para as bodas eles porém não se importaram se foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio é o que Jesus vai dizer eu vim para os meus mas eles me rejeitaram é o que está acontecendo aqui Jesus convida através dos seus servos o povo, Deus convida através dos servos o povo para a festa, o povo para as bodas só que o povo não dá ouvido. Aí ele vai dizer assim, ó. Eles, porém, não se importaram. Foram cada um para seu corpo para o seu negócio. Verso 6. E outros, agarrando os servos, os mataram, e os maltrataram e mataram. É os mártires. É quando o povo de Deus começa a ser martirizado. Aqui, começa o Marte. O rei ficou irado e enviou as suas tropas. Exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. no anos 70, quando o rei põe fogo na cidade de Israel. era General Tito, ele põe fogo na cidade É o que está acontecendo aqui Então disse o seu servo Está pronta a festa Mas os convidados não são dignos Isso aqui não é salvação É reino Porque para o reino eu preciso ser digno E o que me torna digno Tudo Renunciar tudo, tudo É o que ele vai dizer Aquele que vem após mim nega a si mesmo é por isso que ele vai dizer nesse mesmo capítulo Muitos são chamados Mas poucos escolhidos É reino. reino Muitos são sal, mas reinar é poucos Jesus é salvador de muitos E senhor de poucos Verdade Olha, Aí ele vai continuar dizendo ó, Ide para as encruzilhadas dos caminhos E convidai para as bodas Quanto vós encontrar. E saindo aqueles servos pelas estradas Quem somos? Somos nós Reuniram todos os que encontraram Maus e bons, o que é esse igreja? É juntamento de bode e ovelha Quem é são bons. esses que estão vindo aqui Para as encruzilhadas? Quem? Quem são esses? Então para ele que o, o, o, o encruzilhado é o lugar de crente É lugar de crente Então vai com um só lá no encruzilhado E tem um crente lá eles, eles encontraram maus e bons e reuniram Pega todo quanto vocês encontrarem E pode trazer para a festa Então encruzilhado é lugar, lugar de crente frente. Não tem Soltar o macumbeiro. Só tá uma lá porque o rei não passou O rei não foi lá. É, é isso? Tá aqui, é. tá na Bíblia. Não tá aqui o próprio, o próprio Deus, que Deus que enviou eles. Ah, tá. Só para o que de gente. maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. É agora que nós vamos entender. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia vestes no picial, mas peraí, peraí, mudou. Porque no começo era o quê? Festa de bodas. Só que agora ele está procurando quem tem veste nupcial. O que é boda e nupcial? São duas coisas diferentes. As bodas é a celebração do casamento A núpcia é a consumação do casamento A núpcia é a, a É um o momento é tá De, de intimidade do noivo com a noiva hum. Você leva para um momento de intimidade Quem é amigo? Não Você leva quem é noivo? Jesus não é diferente Você acha que ele vai levar para um lugar de intimidade Quem é amigo? Não Ele vai levar quem? A é noiva é E o homem não estava trajando veste oficial. Por quê? O crente ele tem duas vestes. A, uma, a primeira está em salmo. Deus dá, ela é repleta de ouro. É Deus que dá, é Jesus que entrega. Só que a segunda lá, é na Apocalipse. Ah, essa é boa, hein? <risos> veste oficial. Apocalipse capítulo 19 da glória Apocalipse 19, 19 7, que está escrito. Alegramos, exaltamos e demos glória, porque são chegadas a bocas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou Pois lhe foi dado de vestir-se, de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que, que é isso aqui? A noiva a si mesmo se aprontou, se ataviou. Então a primeira veste quem me dá? O próprio Jesus. Só que a outra eu vou tecer eu vou preparar como? Atos de justiça. O que é atos de justiça? Não é ser bom. É ser bom em Cristo. Porque não basta eu ser bonzinho. Eu tenho que ser bom em Cristo. Uma vez que Ele me justificou, eu vou ser bom na justificação de Cristo. Então, pressão, ó. E a justiça é. é, é... que é um o oposto de injustiça, que é iniquidade. É assim, é você dar ao outro que lhe é direito É verdade Então você não está buscando o seu direito Você está tá buscando o direito do outro Só que é o seguinte Esse negócio de direito e esquerdo é muito importante Porque Jesus fala assim, faça direito Mas direito meu ou direito de Deus? Porque o direito seu, às vezes, é pôr na justiça. O direito de Deus é perdoar. Yeah. O direito do seu é processar. O direito dele é andar mais uma milha. Yeah. Yeah. Yeah. E aí, às vezes, a gente escuta uma desculpa, mas eu não sou Jesus? Não yeah, yeah. é para ser. Não é para ser Cristo. Porque Paulo, Cristo está sendo Fome. formado. Então, cada ato de justiça. Agora vamos polemizar do rei Ele falou assim ó O rei dos céus não vem com aparência exterior si. Alguém vai dizer Está aqui, a colar ali O rei dos céus está onde? Dentro. dentro Se ele está dentro de você, dentro de mim Tem que buscar esse assim, é primeiro dentro de mim Depois eu em dentro de você Se eu estou buscando dentro de você Não tem como eu te criticar Verdade. Não tem como eu te perseguir porque existe uma partícula do reino dentro de cada um. Só que eles foram cegados pelo Deus desse século. Primeiro eu tenho que buscar dentro. Que é o saber identificar o reino dele. Se eu não reconhecer dentro de mim, eu não consigo identificar em você. Sabe o que acontece? Jacó tem uma experiência fantástica com Deus. Viu Deus face a face ele encontra com Isaú. Qual era o normal? Isaú vê Deus em quem? Em Jacó. Mas o que, é que Jacó fala? Vê a tua face é como vê o rosto de Deus. Porque quem tem uma experiência com Deus, vê Deus nos outros. Até no inimigo vê Deus. Verdade. Quem tem uma experiência com Deus, ele vê Deus até no inimigo. Ele fala, vê o teu rosto é como contemplar a face de Deus. Só que a gente não. A gente sai do momento com Deus, que, é que o povo veja Deus em nós. Mas a gente não vê Deus nele Sabe o que a gente vê Deus nele? Porque a gente ainda não viu Deus Face a face Como viu Jacó A gente não consegue ver ninguém Você vê o defeito da pessoa Mas você não vê Deus Porque você não viu Deus em você Quando você vê Deus em você Você consegue ver Deus nos outros Ah, mas ele cometeu um ar O pior, o pior que o espelho seja quebrado é um espelho. Pode ser um pedaço de espelho. Mas ele ainda tem um pedaço daquela imagem. Verdade. Se você pegar um pedaço de espelho, você consegue se ver. Se você pegar um espelho grande, você se vê. Num pedaço você se vê. Não deixou de ser espelho, mesmo quebrado. É por isso que ele tem uma partícula do divino uma partícula de Deus. E eu só não vejo isso, porque eu ainda não vi Deus em mim. E é por isso que. João não está com as vestes no céu Por quê? Olha o, que Jesus vai dizer. Olha, olha o que Jesus vai dizer Ele perguntou-lhe Amigo Como é que você Amigo Amigo não tem roupa oficial Não tem roupa das bolas Ele só participa da, das bolas Então ele participa só da salvação Ele é salvo é Vai não rei. Tem muito salvo que não vai reinar Então assim, o ladrão da cruz Lembra de mim quando está no teu reino? Jesus fala assim: ainda eu estava no paraíso. Não falou rei. Não. Jesus ouviu a oração dele, mas não respondeu. não respondeu. Ainda eu estava comigo no paraíso, salvação. Mas reinar não, não, não, porque ele não, não, não Foi o último ato, ele não teve ato de justiça. Ele então, deu um rei. E você falou algo interessante: que Deus, o reino de Deus, ele está onde? Dentro de nós. Por que, que o céu é céu? Boa pergunta. Que o que é que o céu é? Por que você quer ir para o céu? O céu não é céu porque é perfeito. Se não, não ia chamar céu, ia chamar Éden. Por que, que o céu é céu? Porque Deus habita lá. Lá é a habitação de Deus. Então eu tenho um céu em mim. Porque Deus habita em mim. Céu não é céu porque é perfeito. Céu é céu porque Deus está lá. E aonde Deus está em céu? E onde Deus não está em inferno? É inferno. A ideia que a gente tem de inferno agora não é muito mesmo, mesmo. A ideia que a gente tem de inferno é uma ideia mitológica, grega, grega, fictícia. A ideia que a gente tem de inferno. Se você estudar a palavra inferno, o que era inferno para o judeu? Era no um lixão Era um lugar que era sujo imundo cheirava mal Era o um inferno O que é inferno é algo que é ausente da presença de Deus é onde Deus não habita Deus não habitou o é inferno é inferno uma casa que Deus não habita é inferno um casamento que Deus não habita é inferno contrapartida uma casa que Deus habita céu é ou céu na terra então é por isso que o céu não é um lugar É uma condição Agora lado de fogo é uma condição É tanto que essa condição infernal tem porta. tem porta Por isso que você pode entrar e sair Lago de fogo não tem, morte, não tem porta. Onde o inferno, não tem inferno vai ser jogado Então a pessoa não vai Ela já está no inferno ela já tá. Ela vai ser jogada no lago de fogo É diferente Ela já vive no inferno É isso mesmo tem uma coisa, Barão Está falando desse jeito O pessoal criticou os testemunhos de Jeová Só que tem uma coisa Que eles falam que está certo Eles falam que o paraíso Vai ser na terra Eu não falo, está no balanço Barão, mas Se você ler Apocalipse Você vai entender do reino milenar O que é o reino milenar? É quando Deus desce, e restaura a terra E quando Deus desce os que descem com ele, desce chorando. Por que chorando? Saudade de casa. Aí Deus vai restaurar a terra para nós reinar. Aonde a gente vai reinar? na terra. E então. para que ele não na terra Por quê? Para mim. Por que Danilo? Por que ele não na terra Ai, oh, Estamos na casa do Danilo. Qualquer coisa, depois oh, é. casa é ele. A casa é dele. Daqui a pouco eu vou embora Por que? Fala aí. Por que? Rapaz, ah, não céu Pedro fala que isso aqui vai, ser, vai acabar e vai ser enrolado. Por, por que que, que é novo certo? céu e nova terra? É. Vai ficar só de enfeite? Olha os caras acertando aí, Eles não estão tá totalmente errados é. Novo céu aqui. e nova, nova terra. terra, tá lá Entendeu? Para que novo Vai ter. céu, nova terra? Vai ter. Vai ter, tá escrito Apocalipse, não é? Ó, o é interessante do Apocalipse, né? Imagina se você me chama para assistir um filme, Que você assistiu dez vezes, filme de drama, de. Você não sofre no filme, mas eu que não assisti sofro, fico naquela, e aí o cara morre, morre. Apocalipse. É o final do filme Verdade Só sofre Quem não ainda não assistiu, assistiu o filme. filme Se você já assistiu o filme Você já está tranquilo Você <risos> já sabe tá que o, final é, o final é, é benção Você entendeu? <risos> o final vai dar certo A igreja vai ser arrebatada Ela é gloriosa As vai portas do inferno aqui. Não, é não? Prevalece contra ela o que está escrito vai acontecer. Glória a Deus! O povo, o povo só... aí, quem sofre aí fica o que sofre. Toda vez que você está numa situação que você não sabe o que fazer, você está em trevas. Tá mesmo? Imagina sendo escuro, você não bate na porta. Você está numa situação que você nunca viveu. É escuro, porta. O que você precisa? De luz. Luz é palavra, é conhecimento. A palavra conhecimento no grego é luz. A palavra treva no grego é ignorância. Satanás é o pai das trevas, Jesus é o pai da luz. Então, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, você está em trevas. Quando você não ama seu irmão, o João fala que você está em trevas. Por que você está em trevas? Porque você não tem conhecimento, você não tem luz dentro de você. Então, o que vai acontecer? Você não vai amar o irmão. Jesus vai falar assim: ó, se teus olhos forem bons, teu corpo vai ter o quê? Aí o povo está querendo igual, nós não tem que ter lolimbona, tem que ter luz. Ó, é, uma, é, uma, é, uma, é um trocadilho. Se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se o teu corpo terá luz, seus olhos não serão bons. Verdade. Então tem que ter a luz. Por isso que vocês são, vocês não serão, vocês estarão luz. Vocês são luz do mundo. Vem, Lucas, vem ouvir a mensagem aqui, Lucas. Você vai entender, né? Vou achar. Aí, você fala, hoje, ah, o, o, por que a igreja é tão. Você vê que o povo ele é tão individualismo. Porque se prega a salvação para salvo. Todo mundo prega salvação. E a salvação ela é individual. Quando eu foco muito em salvação, eu foco em mim mesmo. Só que o que, que nós precisamos pregar? Anunciar o Reino. Porque Reino não é eu, Reino é Deus. O que, que vai gerar um coletivo na igreja? Falando do reino. O reino não é o preocupado comigo. É Eu com o outro. Se você falando de salvação, todo tempo Satanás pregou salvação para Jesus. Todo tempo. Olha o que ele falava. Desce da ti mesmo e salva quem? A ti mesmo. Lança daqui que os anjos vão salvar quem? Você. Toda vez que você focar na salvação, você vai ficar pensando em você, Centralizada no eu. Por isso que o reino é negue a si mesmo. A si mesmo. Se você querer se salvar, você vai se perder. Você se Jesus falou Com certeza. Jesus falou. Aquele que querer se salvar, se perderá. Aquele que se perder por amor de mim, salvar se Então, para o crente, você tem que pregar perdição. Para o ímpio, você prega salvação. O crente, você pega peito e perca. se perca. Se Por amor aí. Vai se gastar lá, se derrama. Queima e se deixa queimar, que não é uma vela. Queima, queima, queima, queima pra ele. Porque você só tem uma vida pra queimar. Aleluia. Por isso que os apóstolos fizeram história. Queimar, né? até o final. Entendeu? Paulo diz, eu, eu, eu quero eu me derramo com oferta de libação. Nossa, forte, hein? Porque é isso que é um Cristo. O que é um Cristo? Alguém que foi ungido para morrer em favor de seus irmãos. Fala, Júlio. Eu, Júlio, estou só ouvindo. Filho. Tem bagagem para acompanhar esses caras não. E aí assim, o Espírito do Senhor é sobre mim porque ele me ungiu, ele me ungiu para. Ele não me ungiu para mim. Ele me ungiu para o cego. Aí assim, oh, você quer ser ungido? Quero. Então você vai ser ungido para o cego. Você vai ser ungido para o nu. Você vai ser ungido para quem está com fome. Você vai ser ungido para ficar tá preso, você vai ser ungido para a prostituta. Cê... ungido para. Ele não me Hoje não. Hoje as pessoas querem ser ungidas. Para mim. Quero ser eu mesmo, né? ungido me me um para. Preso assim, né? Me ungiu para o cego, você os olhos do cego. Me ungiu para o paralítico. Me ungiu para a prostituta, Me ungiu para o macumbeiro Me ungiu para o político corrupto Que em vez de meter o pau Na da política O que é, que é do câmbio? Porque, ó Deixa eu polemizar Deus falou assim Para Jonas Jonas, É uma cidade lá Que naquela, tem 120 mil pessoas Que não sabem discernir A mão esquerda da mão, da mão direita Porque eles são crianças criança não sabe discernir mesmo, Mão esquerda ou direita Nós Brasileiros somos crianças Porque um povo Não sabe discernir O lado A esquerda Do lado A direita Porque as mãos elas foram feitas para servir o corpo Não para comer o corpo Quem foi que ensinou para nós Que se eu amputar à esquerda, à direita, a esquerda A direita governa melhor e se eu vou computar a direita, a esquerda, governa é melhor. Então, mão que foi feita para servir, está comendo o corpo. Então, as mãos, os lados à esquerda do Brasil, como os lados à direita do Brasil, não querem comer o corpo, foram feitas para servir o corpo. Aí fica uma briga de mão, cadê os pés do Brasil? Então, o Brasil é que nem um salmo que tem pés, e não caminha para lugar nenhum. E a voz profética no Brasil? E o, a visão? Mas a gente só foca a mão. Verdade. E aí fica a briga das mãos. A mão esquerda é ladrona. A mão direita é fascista. A mão esquerda é isso. A mão direita é isso. Porque é um povo infantil que não sabe discernir, que não sabe discernir a mão esquerda da mão, da mão direita. E aí faz dois partidos. Mãos queiram matar juntas trabalhando em prol de um corpo chamado Brasil, estão querendo devorar o corpo. E o país aprova. Por quê? Não sabe disso aqui. Aí o vai, aí meu corpo fala, ah, eu vou ficar com a esquerda. Aí o meu ah, vai ficar com a direita, eu vou ficar com a esquerda. Não, não, é os dois juntos. Trabalhando em prol de um corpo. E por que, que tem muitos que morrem, morrendo, fraco e dormem? Porque o Brasil não sabe dizer. Cadê os olhos do Brasil? Cadê a percepção do país? Cadê a voz profética? Cadê os pés? Entendeu? Porque é um povo que não sabe discernir a mão de direita na mão esquerda. Rapaz... É pra chapar! É pra chapar esse negócio! Jesus, isso é bom. Não, vamos, vamos, vamos. vamos lá, vamos, bem, vamos encerrar vamos essa live? Porque... Vamos encerrar essa live aí? Não, peraí, aí, pera aí, Fala aí, gente. Primeiro, agradecer aí, ó, a vocês que nos acompanharam, nos assistiram através desse live lives, Facebook. Agradecer a presença do nosso irmão Davi, amém, mais uma vez. Amém, amém. Agradecemos amém, hoje amém, aqui, é é verdade São José do Rio Preto, estar conosco com a bênção. É Inclusive, já pregou Itabatinga. Eita glória, foi sim. E agradecer também pela vida do evangelista Marcos Rogério, que está aqui. Deus abençoe grandemente. Amém. Estamos aqui. Hoje nós estamos aqui No meu lado. Próxima vez sendo lá na casa do Marcos Rogério. Amém, amém. Né? amém. Falar um pouco também. Amém. É, e agradecer a isso para futura esposa do Davi, que está aqui também. Que está na não, cozinha. Não. É. Todos, Lucas, minha esposa, está aí também. A todos vocês que nos assistiram. Deus abençoe. Mas, né? O Júlio, Rito, Deus te abençoe. Carmita, Deus. minha sogra. Mita. Célia Moraes. Bom, ele já Luciano já de Paula, Deus abençoe. Né, também aqui aí. Na paz de Jesus Cristo. Mas quem aqui? Nosso irmão Adriano. Minha sogra, irmã Carmita, irmã Érica. Deus abençoe a, Deus. a todos. Irmão Adriano. Ô, oh, Carlos, meu Deus do céu. <risos> Rapaz, olha quem tá aí. Carlos Costa, meu Deus do céu. O varão, aparece aí, tá sumido, hein? Aleluia. Aparece aí, varão, para compartilhar com nós esse conhecimento, seu aí. Irmãos, eu tenho que agradecer, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.